A Feira de Oportunidades da US, que acontece na Escola de Engenharia, é um grande evento que aproxima estudantes do mercado de trabalho, quando profissionais de diversas áreas e empresas relatam suas experiências profissionais e empreendedoras. Várias atividades acontecem, como o painel de abertura e diversas outras palestras. Além disso, mais de 20 empresas oferecem oportunidades durante os dois dias da feira. Conversamos com a Larissa e com o Arthur sobre a organização desse grande evento. Atualiza! Larissa, a gente gostaria de saber desde quando acontece a Feira de Oportunidades e como surgiu esse evento? Oi, tudo bem? Então, a Feira de Oportunidades, ela iniciou em 2011 e ela iniciou com um grupo pequeno de alunos que eles sentiam a necessidade de aproximar um pouco mais as empresas, os profissionais também, do uh, os alunos do mercado de trabalho. Ela vem sendo, desde 2011, um projeto de extensão da universidade, que hoje é feito por um grupo muito maior de estudantes, mas que tem essa mesma missão e objetivo, só é melhorado cada ano, tentando trazer novas ideias e também as necessidades dos alunos né, nos momentos. Isso não parece um evento feito por alunos, não parece tão profissional, né? Acredito que é uma, uma equipe bem engajada né nesse nessa produção toda, nesse pré-preparo do evento. Isso, é mesmo. Obrigada pelo elogio. Mas é um trabalho árduo realmente dos alunos, é voluntário, mas mesmo assim a gente tenta dar o nosso máximo para fazer acontecer. Só realmente o perfil é ter muita vontade, ter muita proatividade de correr atrás e, e também ter referências, é conversar com as pessoas, entender o que que elas querem agregar mais, o que que elas precisam mais de conhecimento. E eu acho que é mais esse sentido. Arthur, qual a estimativa de público para essa edição da feira? E também, a feira está aberta ao público externo? Bom, a gente tem uma estimativa de público de em torno de duas mil pessoas nos dois dias de feira, e sim, ela está aberta no público externo, então a gente inclusive a gente gostaria de salientar que algumas escolas têm esse, esse evento como marcante no seu no seu calendário e vem prestigiar o evento em todos os anos que acontece. Como funciona a captação de parceiros para acontecer a feira? Bom, pensando que a feira é um evento que busca aproximar o mercado de trabalho dos alunos, a gente na captação das empresas procura encontrar empresas que estejam com processos seletivos abertos, que tenham vaga, vagas, de emprego para esses alunos e que também venham com esse espírito de engajar os alunos dentro, dentro dos seus processos de seletivos e dentro da, da, das próprias empresas. Tudo isso conta como pontos extras para que a gente vá atrás dessas empresas, entre em contato e tenha e, e faça e faça uma parceria com elas todos os anos. Você comentou que a feira é organizada por alunos, né? ela me parece tão profissional, né? quem, quem não tem essa informação jamais imaginaria que um evento como esse é feito por alunos. Extremamente profissional. Como que se dá a gestão? Porque ela já está já na nona edição. Como que isso vai passando de, de uma organização para outra? Como que é a dinâmica aí da captação de pessoas para se manter a organização de um evento tão, tão grande e tão importante? Então, é, todo final de ano a gente tem um processo seletivo de membros que é realizado por nós e a professora orientadora do projeto de extensão da universidade. E é, simplesmente é um projeto que tu manifesta interesse em fazer parte da equipe e a gente conversa com o, os alunos candidatos entendendo o que eles querem fazer parte da feira e o que, que eles querem agregar também. E basicamente não tem nenhum segredo, é só querer fazer parte com muita vontade de fazer acontecer e ser bem proativo, assim, que como é um projeto de extensão, demanda tempo também, então o pessoal tem que ser bem dinâmica, tem que gostar de estar fazendo bastante coisa ao mesmo tempo, mas todo mundo que faz se sente muito feliz depois no final, assim, por mais que tenha bastante trabalho, é muito tem uma recompensa e é bem gratificante ver isso acontecendo. E qual como que alguém pode contatar a feira de oportunidades? Vocês têm um site, fanpage? Como que funciona? Vocês podem encontrar mais, mais conteúdo sobre a feira de oportunidades no site, que é da ww.urgs.br é, barra feira de oportunidades. Também tem uh, conteúdos no todas as redes sociais, como LinkedIn, uh, tem Instagram, tem Facebook, tem em todos os lugares possíveis, tem sempre algum conteúdo e informação sobre a feira para quem não conhece ou queira conhecer um pouco mais sobre o objetivo do projeto. Explica para nós como é que funciona a dinâmica do evento. Basicamente, a feira acontece em duas frentes, uma frente de palestras e outra e outra frente que é essa exposição que vocês estão vendo hoje dos estandes. Tá? As palestras elas acontecem tanto em eventos de pré-feira, onde acontece ciclos de palestra com o objetivo de chamar as pessoas a visitar a feira, e também tem ciclos de palestra que estão acontecendo hoje, além de um painel, um painel de abertura no qual a gente convida várias personalidades com um foco específico para cada painel, para que elas falem sobre a sua carreira. E daí sim, hoje, eu também aqui no evento, tem a parte dos estandes, na qual as empresas vêm apresentar as suas oportunidades, falar com, com os alunos, falar com os visitantes sobre as a, como é que é a vivência dentro das empresas, como é que é a experiência de dos profissionais dentro da empresa, tudo para que a, haja essa essa conexão entre os participantes, possíveis candidatos e o mercado de trabalho, as, as empresas que vêm, pra, pra, pra, vêm participar da feira. Uh, a gente está vendo bastante movimento aqui hoje, em, uh, em torno de quantas empresas estão aqui dentro da feira? Hoje a gente tem 28 empresas, mais seis startups aqui. Então, é um evento bem, bem movimentado, assim, e a gente tem uma característica de ser uma feira, uma feira vertical também, que tem uh, os estudantes tendo, tendo aula e muita movimentação, assim, tudo isso contribui para que o evento seja, tenha esse movimento e tenha toda a... Uh, uh, essa, essa dinâmica que vocês estão vendo hoje. Falando um pouco mais sobre a, a equipe que, que promove o evento, vocês têm uma divisão de tarefas, de funções, como que é essa parte, para quem está curioso? Então, é... Como eu falei, existe o processo seletivo e a partir do processo seletivo o membro manifesta qual das áreas que ele gostaria de ficar no projeto. O projeto conta com... eu não, de cabeça eu não vou contar, eu vou comentar o que, que são. A gente tem uma área de acadêmico que ele é responsável por todo o setor, toda a parte de gerenciar as palestras da feira. Existe o setor comercial que faz todas as parcerias com as empresas que vêm. Nós temos também um setor jurídico que é responsável por todas as demandas legais que a feira exige por ser um projeto de extensão. Nós também temos o setor de logística, que cuida de toda essa infraestrutura, serviços, produtos. Também temos um setor de qualidade, que ele ajuda muito a apoiar as equipes sabendo o que tem que ser entregue, e até que data tem que ser entregue para que fique pronta a feira. Nós também temos o setor financeiro, que cuida das despesas, vê o quanto a feira vai precisar demandar com certos custos e... Basicamente, sempre surge novas ideias também, o pessoal não fica fixo, rígido numa área. Às vezes pode surgir outras situações que alguém vai ter que fazer, então é aberta essa autonomia para a pessoa se desenvolver no assunto e ir atrás. Experiência bastante interessante, acredito, para qualquer acadêmico, não? Sim, muito. É um projeto muito bacana. E também, junto a todas essas demais áreas, nós temos o marketing, que nada mais faz do que passar esse conhecimento que a feira existe para vocês. Todo o conteúdo digital é realizado por eles e todas as divulgações, cartazes, é, a, o próprio site, isso tudo é responsabilidade do marketing, conseguir passar a mensagem para que as pessoas conheçam a marca da feira e o que, que ela está trazendo para a comunidade, né porque não é só para a URGS, é aberto ao geral, como a gente falou. Parabéns pelo trabalho, né Foi realmente muito interessante. Parabéns e obrigado pela entrevista. É vocês.